Sessão itinerante é um mecanismo democrático através do qual a Câmara Municipal dos Vereadores de Primavera do Leste se aproxima da comunidade, através do qual ela vai até os bairros e tem oportunidade de dialogar um pouco mais de perto com a comunidade. E nessa noite nós temos a satisfação de realizar a segunda sessão itinerante deste ano e a satisfação de chegar aqui no bairro Castelândia, contemplando as regiões do Castelândia, do Pioneiro, da Vila Popular, do Jardim Progresso, do São José, do Cristo Rei e de toda a região. E para dar início, então, a esta sessão itinerante, eu tenho a honra de convidar para compor a mesa de honra os excelentíssimos vereadores. Vereadora Carmen Bete, vice-presidente desta Câmara, excelentíssimo vereador Luiz Costa, segundo vice-presidente, excelentíssimo vereador Juarez Faria, segundo secretário, excelentíssima vereadora Iva Viana, terceira secretária, e os vereadores Manuel Mazuti, ilustre morador do bairro Castelândia, também os vereadores Carlos Venâncio e o vereador Milei Alves. Quero convidar também para mesa de honra dessa sessão itinerante a senhora Sonilda Dias e diretora da, LA, da EMEI Lar Maria de Nazaré, que gentilmente nos cede o espaço e nos recebe nessa noite. Queremos desde já agradecer a presença de todos vocês, as senhoras e senhores. Agradecer especialmente a presença do Tenente Marcel, que representa o Coronel Lindbergh, do 14º Batalhão de Polícia Militar, que é sediado aqui no bairro Castelândia. Agradecer também a presença do Sr. Edis Fernandes, que é líder comunitário lá do bairro São José. E também agradecer a presença do Enivaldo Mendes, que é líder comunitário no bairro também, que essa sessão contempla lá do bairro Cristo Rei. E quero convidar todos que possam é, ficar em pé para que nós possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Música agradecer a presença de todos de todos os servidores da câmara municipal queremos dizer também que toda vez que o poder legislativo deixa sua sede para estar em um bairro para estar ainda mais próximo das pessoas e da comunidade nós vivemos a democracia na sua plenitude e para dar início e a abertura dessa sessão eu tenho a satisfação de passar a palavra para vice-presidente, nesta sessão itinerante, presidindo os trabalhos da Câmara Municipal, excelentíssima vereadora Carmen Betti. Senhoras e senhores, meu muito boa noite. Sobre a proteção de Deus declara aberta a oitava a sessão itinerante da nona legislatura 2017-2020 a 2020, Segunda da gestão 2019-2020, de 15 de outubro de 2019 Realizada neste ato no bairro Castelândia Quero agradecer a presença de todos Não poderia enaltecer a presença da coordenadora da UPA Unidade de pronto de urgência e emergência aqui do nosso, do nosso município que está nos prestigiando com a sua presença. E agradecer também a presença do Eliazer, Olímpia Esporte Clube e toda a sua equipe que está nos prestigiando também nesta noite. Muito obrigada a todos vocês eu quero passar a palavra ao vereador luiz costa para fazer a leitura do relatório de indicações apresentada pelos vereadores para a comunidade deste bairro região quero abrir um parênteses também justificar a falta a ausência do nosso presidente paulo márcio que está em brasília com a agenda juntamente com o prefeito leonardo é, buscando assuntos muito relevantes aqui do interesse da nossa comunidade e deixar o abraço do presidente Paulo Márcio a todos vocês. Vereador Luiz Costa. Obrigado, senhora presidenta, presidente Carmen. Boa noite, em teu nome, cumprimento a todos os colegas vereadores e o público aqui presente. Relatório de indicações apresentada pelos vereadores Antônio Marcos Carvalho dos Santos, Carlos Araújo, Carlos Venâncio dos Santos, Carmen Bete Boros de Oliveira, Edna Manique, Elton Baraldi, Iva Viana, Juarez Faria Barbosa, Luiz Costa, Manuel Manzutti Neto, Neri Domingos Souza, Paulo Roberto Donin, Paulo Márcio Castri Silva, Balmesley Alves dos Santos e Welles Marques Rosa Campos. Essas indicações foram para os bairros Castelândia, Pioneiro, Vila Popular, São José, Cristo Rei, Jardim Progresso e Região. Essas indicações são do ano de 2019. Instalação de placas, denominações de ruas no bairro Castelândia 4, junto com o programa Quem Ama Cuida, na cidade de primavera do Leste. Instalações de placas do bairro Castelândia 3, junto ao programa Quem Ama Cuida, aqui na cidade de primavera do Leste para que se construa viadutos e outras possibilidades de acesso ao bairro Castelândia adjacentes ao bairro Centro-Leste. Colocação de busto memorável ao Senhor Adivino Castelli na Praça Leonardo Werner, no bairro Castelândia. Construção de estacionamento oblíquo na Rua do Comércio, aqui no bairro Castelândia, próximo ao Posto Barril e Agrícola Alvorada. Construção de cerca de proteção ambiental para atividades físicas ao final do bairro Castelândia que seja feito o rebaixamento do asfalto na rua Aleixo Skadowski, na, com a esquina com a rua Castro Alves, bairro Castelândia. Realizar trabalho de revitalização, limpeza, pais, jazismos, bem como sejam cumpridas todas e qualquer cerca alambrado que impeça o livre acesso de qualquer cidadão para... Dia e hora, instalação de aparelho de ginástica ATI, Academia de Terceira Idade, Playground, no Centro Esportivo Leonardo Werner, localizado no bairro Castelândia. Galerias de águas fluviais e rede de coletora de esgoto para o bairro Castelândia. Manutenção e implantação de iluminação pública com lâmpadas de LED na rua Rosa Ceruti, no bairro Castelândia, município de Primavera do Leste. Que seja construída uma praça e que seja colocado a na infraestrutura bairro Vila Popular e galerias de água. Que seja aumentada a altura de quebra-mola padrões e critérios pelo Conselho Nacional de Trans Cotran, na rua Ayrton Senna, nas proximidades da entrada do bairro Vila Popular de nossa cidade. Abertura de uma rua de acesso ao bairro São José para os bairros Parque Eldorado e Distrito Industrial José de Alencar, conservando as nascentes de mata ciliar daquela região. Abertura de feira livre municipal no bairro São José. Ser feita é, desapropriação da rua F, bairro São José, para que seja construído novas salas na creche São José, no município de Primavera do Leste. Instalação de placas, de denominações de ruas do bairro São José, junto com o um programa Quem Ama Cuida na cidade de Primavera do Leste. Para que refaça a pintura de parede refaça a manutenção do telhado da escola municipal São José, no residencial São José. Quebra-molas na Avenida Ângelo Ravanello, em frente ao número 168, é, próximo à entrada do assentamento Vale Verde. Abertura de uma rua de acesso ao bairro São José para os bairros Parque Donário, Distrito Industrial José do Alencar, conservando as nascentes e mata ciliar daquela região. Que seja instalada uma tela de proteção na encosta da Avenida Perimentral, Furnas, no fundo do bairro Cristo Rei. Que seja construída uma pista de caminhada no bairro Cristo Rei, próximo à área de preservação permanente, como também que seja realizada a limpeza de app e proximidade. Construção de um calçadão para caminhada com bancos e uma praça na rua Perimetral, no bairro Cristo Rei, estendendo-se à rua do bairro Guinoato. Redutores de velocidade tipo quebra-molas na rua Antônio Maria Coelho, bairro Cristo Rei. Instalação de placas, denominação de rua, bairro Jardim Progresso, junto com o programa Quem Ama Cuida. Instalações de placas no bairro Guinoato, também junto com o programa Quem Ama Cuida. Que seja colocada uma caçamba de lixo no final da rua Rafael Agostini, no bairro Parque Guinoato e limpeza no bairro. Senhora Presidente, não havendo mais indicações, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, companheiro Luiz Costa foi lida aqui explanado deu um total de 27 indicações, realizada por, pelos vereadores da Câmara Municipal, todas voltadas a essa grande região do bairro Castelândia e dos adjacentes. É, lembrando aqui que muitas dessas indicações nós já tivemos, obtivemos êxito, fomos atendidos pelo Executivo Municipal e hoje nós estamos aqui abertos para ouvir a população dessa grande região para atender novas reivindicações de vocês infelizmente a gente vê um número muito pequeno de pessoas participando mas não vamos desistir a câmara itinerante é um projeto em que a câmara municipal vai de encontro ao povo vai nos bairros é, nós nos colocamos à disposição de todos para ter um contato, diminuir a, a distância entre o legislador e a população. É um projeto excelente, que há muito tempo a gente vinha lutando para que se, colocasse, se tornasse uma realidade aqui no nosso município. Não me canso de enaltecer a ação do outrora presidente da Câmara, vereador Milei Costa, que abraçou essa ideia e colocou para funcionar e dando continuidade o presidente paulo março por entender a importância desse contato né é desse relacionamento bacana entre câmara e a população eu acredito que futuramente nós não vamos desistir certo e eu contemplo aqui muitas futuras é, sessões itinerantes com um número maior de pessoas participando e realmente assim é, nos ajudando a legislar conforme é o necessário, né? porque a gente está aqui representando o povo e com certeza nós teremos aí é, boas é, reivindicações oriundas dessa, dessas sessões itinerantes. É, com muita honra eu quero aqui passar a palavra para a nossa anfitriã desta noite, Quero desde já, em nome de toda a Câmara, agradecer a hospitalidade, a abertura que a senhora nos deu, de estar realizando essa sessão itinerante aqui nesse espaço tão bacana, tão bonito, né? A dona Sonilda Dias Moreira, diretora dessa escola, ela vai falar em nome da comunidade escolar, vai passar as suas reivindicações e desde já nós agradecemos pela recepção que a senhora nos, nos concedeu aqui nessa noite, tá? Boa noite, é, sejam todos bem-vindos, que bom que nós estamos aqui, né? É, a Carmen falou da importância de estar trazendo a Câmara para mais próximo da gente. Eu creio que a gente não tem essa cultura ainda, mas eu creio que é só a gente insistir e vai dar certo porque às vezes a gente tem aquela sente aquela distância às vezes por preconceito da gente mesmo de não estar indo lá e se eles vêm até aqui a gente fica mais confortável né mas nós estamos aqui e eu também sou moradora do bairro Castelândia eu fico contente por isso e quero participar outras vezes achei interessante e como diretora da escola lá Maria de Nazaré Aqui tem o um voo do nosso aluno, né? o, o vereador é o, Juarez, ele tem uma netinha aqui, né? E aqui também tem uma mãe que tem criança aqui. E nós só temos a agradecer a essa gestão, a todos, pela ajuda que a gente tem tido nessa escola. Realmente essa escola é muito bonita, é muito prazeroso trabalhar aqui e ela está de porta aberta para tudo que for de bom para o nosso bairro para nossa escola e também neste momento eu gostaria de agradecer na pessoa da Iva que tem sido bem parceira da nossa escola eu quero aproveitar esse espaço e agradecer em público porque ela tem sido madrinha da escola ela tem sido assim, amiga da escola em todos os eventos que a gente tem feito que a gente tem lutado, ela tem tido conosco muito obrigado Iva pela ajuda, eu em nome da escola te agradeço e os demais vereadores também não tenho mais, é, às vezes, intimidade com os outros, mas a gente vai estar indo atrás, pedindo ajuda, porque a gente sabe que a parceria é que faz a coisa funcionar. E a gente está sempre dependendo e precisando de todos vocês. E nessa noite, eu também quero deixar registrado, foi um pedido das minhas colegas professoras, hoje é dia do professor, né? Nós, hoje é feriado, ninguém trabalhou hoje. Mas a gente gostaria de deixar registrado para todos vocês aqui vereadores, que não é todas, mas as professoras de 2014, o nosso concurso, tem muitas professoras aqui, 2004, perdão. Nós somos umas 10 professoras aqui, outras de 99, e a gente tem uns triângulos atrasados. Eu sei que é do conhecimento de vocês está na justiça, mas a gente gostaria de deixar registrado hoje nessa noite, aqui na nossa escola, que vocês procurassem nos ajudar indo atrás, porque com certeza vocês têm mais acesso a gente gostaria de entender e a gente acredita que o certo é estar tá acertando com nós esses triênios, eu pessoalmente eu tenho três triênios atrasados, aqui tem professora com um com dois e com três também. Então, assim, como é, os vereadores estão tá aqui, né, é um pedido, eu estou falando em nome das minhas colegas da escola, mas no município tem várias. E eu gostaria que vocês olhassem com carinho, hoje, um presente para nós, no dia do professor, reivindicando, quem sabe nós vamos ser é, privilegiadas de estar recebendo essa diferença. E, no mais, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado professora pela participação, Estará, está registrado essa reivindicação e com certeza nós estaremos dando a resposta para a senhora e para suas colegas. Quero convidar para fazer uso da palavra também o senhor Enivaldo Mendes, representando o bairro Cristo Reis, está com a oportunidade de fazer uso da tribuna. Com um tempo de cinco minutos, Sr. Enivaldo. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade. É, como vocês bem disseram, nós temos um pequeno número aqui, mas eu quero deixar registrado uma coisa que serve de exemplo. Eu participei ativamente de todas, é, particularmente todas as reuniões, as oficinas que foram feitas do plano diretor do município. O primeiro plano diretor foi feito em Primavera do Leste. Eu não me lembro se isso tem uns 14, 16 anos, mas nós fizemos assim um bom trabalho e uma boa participação popular. Eu lembro que, nas reuniões do plano diretor, que foram especificamente uma em cada bairro, nós tínhamos, no mínimo, é, apesar de ser, assim, particular, específico para cada bairro, nós tínhamos umas cinco, mais ou menos uns cinco, um número Cinco vezes maior do que nós temos aqui hoje representando vários bairros e, e as pessoas acreditavam, eu e, e, o, e o engenheiro Sérgio Denardi, nós trabalhamos muito nisso, nessas oficinas, junto à comunidade e houve uma participação maciça e, e hoje nós não temos essa, participa essa mesma participação, mas eu digo para vocês que nenhuma, eu não vejo praticamente sendo executada quase que nenhuma das reivindicações dos bairros que foram praticamente definidas como prioridade. Eu me lembro de dizer nessas reuniões para as, para as pessoas e para a comunidade, é, contar a história do, do, do rei que passava de 10 em 10 anos porque o Plano Diretor é um plano específico para 10 anos, é uma lei mais ampla, né? nós temos outras leis que são para 4 anos, para 2 anos, para um ano, leis municipais, mas essa especificamente vem contemplar um plano mais abrangente, mais a longo prazo ou a médio prazo para se executar. E eu me lembro... Eu não tinha nem ideia ainda que nós íamos passar por um sacrifício maior no futuro. Hoje, quem mora no bairro São José, no bairro Cristo Rei, é, no, no Genoato, no Jardim Popular, é, abaixo do Cristo Rei, esqueci o nome do outro bairro, Feliz Natal, é, e ali nós temos o, o Jardim Milano, né, Serra das Flores, essas coisas assim, todas as pessoas que estão nessa região, inclusive um pouco do, do, do, do Castelândia 4, ali, ou 3 a 4, não sei, é, todas essas pessoas que têm que ter acesso ao Distrito Industrial, José de Alencar, né, e, e também acesso ao IEF, para os filhos estudar. Infelizmente agora nós temos que, no retorno, nós temos que vir na rotatória da, da Porto Alegre ali, é o acesso único, todas as pessoas que estão do lado, do, do, da parte de baixo da MT-130 também, que vão ter acesso, vão ter que subir, o primeiro acesso que tem é pela rotatória, e tá, está extremamente complicado o trânsito daquela região nos horários de picos. Praticamente, está é, demorando em torno de 15, 18, 20 minutos para você conseguir um acesso ali. E está bem complicado. Mas eu me lembro que eu disse para a comunidade, 16 ou 14 anos atrás, a comunidade, na oficina lá no, na Escola São José, eu me lembro que a, a comunidade pediu como prioridade... Naquele tempo não tinha construção do Cras ainda ali. Então, se vocês observarem, aquela rua logo acima, não é, não é uma rua que está entre o São José e o, e o Jardim Progresso, ou entre o São José e o Crais, mas aqui, acima, logo acima, a primeira rua, ela tem acesso direto, se ela se fizesse um, um, uma ponte simples ali naquela Baixada, ela teria acesso direto à Avenida 14 de Março, do outro lado. E ficaria uma situação assim, naquela época, nós não tínhamos a invasão daquele pessoal que invadiu a beira ali, um lugar perigoso, invadiu ali, nós não tínhamos aquelas casas ali ainda, nós não tínhamos a invasão do outro lado e nós deixamos como prioridade absoluta aquele acesso ali no plano diretor, as pessoas do bairro daquela região. Então, às vezes, nós temos um número pequeno aqui hoje. É reflexo da comunidade não acreditar mais naquelas coisas que se colocam como prioridade. E olha que eu citei, eu não falei aqui, né, o que eu citei o caso do rei, que de 10 em 10 anos aparecia numa comunidade e pedia para o pessoal pedir uma coisa. E teve vários que pediram uma e teve uns espertos que pediram duas coisas. E aí, a pessoa chegou para apresentar a proposta e o rei disse para ele assim, olha, daqui 10 anos, quando eu passar de novo, você repensa o que é a prioridade dessas duas coisas e você me apresenta a prioridade. Então, eles tiveram que o prejuízo de mais 10 anos para aprender a ter prioridade. Né? Mas esse não foi o nosso caso. Nós nem sabíamos que um dia nós teríamos que subir na rotatória da Porto Alegre, que ficaria mais difícil ainda. Nós não tínhamos essa ideia. Nós pensávamos que pelo menos mais difícil não ia ficar, né? Um, um caso bem tiririca aí, né? Que nós pensávamos que seria assim. Mas infelizmente dificultou um pouco mais. Né? É, eu cheguei a pensar quando fez aquela alça é, que sai da, da da Avenida ali, logo do primeiro aquela descida a primeira descida que tem ali do, do cruzamento da nascente da, das do rio ali praticamente é que fizeram uma alça eu pensei que ia fazer uma alça antes da rotatória também para se ter acesso porque tem um espaço para isso né existe um espaço mas eu também vejo a questão da segurança agora logo abaixo se vocês observarem foi feito um novo bairro e começou a se fazer uma rotatória lá a rotatória de acesso à avenida, logo perto daquela construção do, do jornal diário ali. Então, eu acredito que, no, naquele ressaco no fundo, praticamente no fundo do São José ali, dá para se observar naquela região e, de repente, fazer um acesso para sair no bairro e sair naquela rotatória de baixo ali, para as pessoas que quiserem ter acesso tanto ao Distrito Industrial quanto ao IEF, que tem uma, o IEF tem uma área ali fantástica, né? uma área que dá para uma, uma, assim, um, um projeto de, de, de futuro para se ter uma coisa melhor ali, até com o maior número de alunos, e dá para se pensar nesse caso, né? sem ter assim, o risco de ter muitos acessos junto a uma rodovia também, e a gente correr o risco de, de ter o risco de, de mortes, alguma coisa assim. Então, eu queria deixar isso registrado, é, é, eu estava ali dando, uma, dando umas aulas para uns alunos de reforço, de programação e tive que vir para cá de boné, do jeito que eu estava, com a roupa de trabalho, me perdoem, mas eu quis estar aqui, até em respeito a cada um de vocês, vocês estão trabalhando, eu sei disso, tá? a gente vê as coisas ali, eu quero parabenizar cada um de vocês, sem dúvida, a administração tem trabalhado, tem realmente é, se identificado assim com cada, sensibilizado para cada particularidade e esse nosso caso é um caso assim, é um caso extremamente necessário, posso dizer para vocês. Eu sei que viabil, é, tem assim uma, uma necessidade de um recurso um pouco maior, tá? Alguém aqui que me que me conhece pessoalmente conhece a minha família vai dizer assim que eu tenho um irmão que é político, tenho um irmão que está ocupando cargo importante e eu tenho um irmão de criação que está ocupando um cargo é, importante, né, que é deputado, mas ele não tem ligado tanto assim, né, para a parte da família assim, então é eu acredito até que se for junto a ele procurar algum recurso para determinada coisa ele vai até é, se disponibilizar ouvir e de repente vai ajudar porque ele até tem uma sensibilidade está vendo até as necessidades de primavera com bons olhos né então mas é, eu, fiz, eu fiz um único pedido uma vez e não fui atendido né? atendido em partes é né? que foi um recurso que veio para a saúde quando ele tinha ocupado o um Senado no lugar do, do senador Pedro Taques. Né? Então, é, a gente tem essas necessidades, eu quero agradecer a todo mundo, desculpa, eu já falei mais de cinco minutos, tá? mas deixo aqui os parabéns para vocês, parabéns por estar aqui, não desista disso, tá? eu estou dizendo para vocês que essas coisas, a comunidade fica um pouco resabiada, porque fala assim, poxa, nós participamos tanto... Tá? se vocês observarem, se vocês tiverem a curiosidade de pegar o registro da oficina que teve lá na escola da oficina que teve aqui na Castelândia, no bairro de Luato vocês vão ver que em cada oficina dessa, tinha cinco vezes mais pessoas que tem aqui hoje tá? mas infelizmente me parece que esse plano diretor foi bem gavetadinho sabe, então, guardado com muito carinho no fundo de uma gaveta por aí, e aí a comunidade fica um pouco ressabiada, tá mas, perdoe, às vezes, a gente puxa a orelha um pouquinho, mas também a gente está agradecido pelo trabalho de vocês. Obrigado. Muito obrigado, senhor Enivaldo. Muito brilhantou a nossa sessão e realmente foi uma ideia muito bacana, essa que o senhor passou. É uma reivindicação de muitos moradores, realmente ficou complicada a travessia ali e nada é impossível, né? Vamos estar, eu acredito que todos os vereadores vão estar olhando com carinho é, essa reivindicação que foi pontuada nesta noite. Eu quero passar a oportunidade para o vereador Manuel Mazucci, que falará em nome, representando o bairro Castelândia nesta noite. Muito boa noite a todos. Eu acho que o meu colega de faculdade de contábil já falou por todos nós aqui da região, o Enival, E, realmente, o Unival tem muita razão quando diz que a classe política acabou falhando e, por isso, houve esse descrédito. Está aqui a prova do descrédito, porque é uma, uma sessão muito importante, é algo que vem para escutar a comunidade e a comunidade hoje... Não sequer participa para dizer o que está necessitando mas eu acho que a palavra-chave a questão principal realmente nossa aqui do bairro é, dentre outros tantos problemas que enfrentamos é a passagem pela BR-70 infelizmente, Nival eu não sei de quem foi quem capitaneou tamanho absurdo que foi esse monte de terra que nos separou do restante do município e que inviabilizou não somente o trânsito das famílias que precisam se deslocar ao centro da cidade, como também inviabilizou em muito o comércio do bairro Castelândia e adjacentes. então infelizmente nós passamos sim por esse problema mas nós estamos, nós, nós estamos na condição de políticos correndo atrás de algumas soluções como estivemos agora há poucos dias numa reunião de elite específica para tratar da travessia da BR 70 e também aquele caso ali do mota porque ninguém aguenta mais esperar nós estamos com uma cidade de 33 anos e parece que ainda certas coisas é uma é uma cidade muito jovem para acontecer isso a cidade já está uma balzaquiana ela já está de meia idade para velha nós já estamos com 33 para 34 anos de idade da cidade. Então, nós precisamos enfrentar alguns gargalos. E esse gargalo da travessia da BR-70 é o gargalo mais importante que nós temos. Oxalá o presidente da República, que tem o meu voto de confiança, consiga fazer que se estanque corrupção e que de uma vez por todas, começa realmente a sobrar dinheiro no caixa para que se possa fazer os devidos investimentos. E Primavera do Leste, se realmente a gente tivesse o atendimento por parte do DENIT, que cada dia que você vai diz que tem menos valor de orçamento anual, se Primavera do Leste tivesse um pouco de investimento, com certeza ao invés desse viaduto nós já teríamos uma grande avenida ligando aos dois lados do município. É uma coisa que nós temos obrigado na condição do de político desde o primeiro dia também. Mas então fica aqui meu agradecimento às pessoas que estão aqui e dizer que mesmo desacreditados, nós, vereadores dessa legislatura, estamos fazendo o possível para resgatar a responsabilidade inerente à nossa classe. Então, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Manuel, representando os moradores do bairro Castelândia. Quero passar agora a oportunidade para o vereador Luiz Costa, que fará a chamada dos vereadores inscritos para se pronunciarem nessa sessão itinerante. Vereadores inscritos, para uso da palavra, na sessão itinerante de hoje, 15 de outubro de 2019, vereador Antônio Marcos Carvalho dos Santos ausente. Vereador Carlos Venâncio dos Santos. Gostaria de cumprimentar primeiramente o dispositivo de honra em nome da vereadora Carmen que preside essa sessão. É, parabenizar a, em nome da professora Sonilda, a todos os professores é, no dia de hoje, né, feriado para eles, e uma data muito especial que, né, quem, quem seria de nós se não fosse os professores que tivemos, né? Então, a gente, é, eu pelo menos sou muito grato, desde a minha professora. Bom, é, como já foi dito aqui, pelo morador da região, é, a gente é, fica triste, às vezes, quando levam uns trabalhos desse e vê que a população é, não vem para prestigiar mas a gente está aqui para apresentar nosso trabalho, tenho certeza que o, o pouco que está aqui estará levando é, todas as demandas do bairro e trazendo também, né? se tiver um, dois, nós vamos fazer a sessão itinerante normalmente. Agradecer as meninas aí do Olímpia, o Elias, que veio nos prestigiar, a Paula, o da UPA, o Tenente, que vem nos representando a PM. É, como o vereador Manuel disse... É, eu acredito que umas duas semanas atrás estivemos no DENIT a respeito dessa travessia. Né? E está sendo feito estudo, levamos os projetos para eles poderem analisar, porque essa é uma via federal e não compete ao município estar desenvolvendo os projetos e executando. Porém, o município desenvolveu um projeto de melhoria nas travessias é, do bairro Castelândia para o centro da cidade. É, os engenheiros do DENIT ficaram de analisar e nos dar uma, uma resposta quanto a este pedido, que hoje acredito que é uma das maiores reivindicações dos moradores do bairro Castelândia, é essa travessia, a melhoria da trafegabilidade do bairro, é, ligando, como diz o vereador Manuel, Castelândia à Primavera do Leste, né, porque foi dividida praticamente em duas cidades. Nós estivemos lá em Cuiabá, eu, o vereador Milei, o vereador Ionho, o vereador Manuel Mazuti, Paulo Márcio e o prefeito, juntamente com secretários, para poder estar levando essa demanda. Mas eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, parabenizar a cada funcionário da Câmara que empenhou para que esse evento acontecesse. Muito obrigado a todos e até a próxima sessão itinerante. vereadora Carmen Bete Borges de Oliveira mais uma vez boa noite a todos serei breve só cinco minutos né mas é o suficiente para a gente explanar as nossas, a, a nossa fala eu quero aqui deixar um cumprimento especial à mesa na pessoa da nossa anfitriã a professora Sonilda que todos se sintam cumprimentados. Um cumprimento especial à nossa moradora, amiga, a Linda Mar. Cadê a Linda Mar? Estava aqui agora, deu uma saída. Ela é voluntária do projeto Divã, está nos prestigiando. Eu estava aqui contando, eu, falei, eu quero saber quantos representantes dos bairros que tem. Então, nós temos aqui o seu, é, do bairro Cristo Rei, né? nós temos aqui o seu Inivaldo o Edis Fernando, do São José, a Linda Mar, do Castelândia, temos também a servidora, né, Alexandra, que é aqui do Castelândia, Dr. Manuel, sua esposa, mas faltou de vários outros bairros, né, Feliz Natal, ali nós temos o Gnoato, Cristo Reis, infelizmente, não compareceram nenhum, mas assim, fizemos um trabalho muito bacana de estar comunicando convidando o pessoal mas como diz o carlinhos nós não vamos desistir não vamos continuar com esse projeto quero aqui fazer menção também da presença que nos honra nesta noite do segundo tenente da polícia militar seu marcel obrigado pela presença é ele reside em na minha cidade natal rondonópolis né está trabalhando faz pouco tempo aqui em Primavera, seja muito bem-vindo, estamos à disposição, a Câmara Municipal, a minha pessoa, que Deus possa abençoar grandemente a estadia do Senhor aqui na nossa cidade. E agradecer também mais uma vez a presença do Eliezer com toda a sua equipe, quero aqui deixar meus sentimentos, Eliezer, pela grande perda que você teve em poucos dias, que Deus possa fortalecer você e a sua filha e se superar aí nessa grande perca. Que Deus abençoe. Eu quero falar um pouquinho sobre o que foi comentado nesta noite, é, com toda essa problemática dessa travessia né, que dificultou ali para toda essa região, é, tem aumentado o nosso número de acidentes de trânsito. Eu estava ouvindo uma reportagem do coordenador da... do coordenador... Do, não, não é da CMTU me fugiu a memória aqui mas o, ele passou em, em dados que do ano passado para cá nós tivemos um aumento de 26% de acidente de trânsito, o Alex o Alex hoje eu vi ele na, da, do SAMU, isso me deu um branco, do SAMU então assim, e a maioria desses acidentes ocorrem com é, infelizmente que seria o homens né no volante deu essa ideia homens no volante e na maioria das situações a questão de pressa aí eu estava olhando ali o senhor falou que dá gastando de 15 a 20 minutos para fazer essa travessia né horário de pico a pessoa já sai atrasada para ir trabalhar e aí todo aquele trânsito todo aquele vulco vulco que que acontece acidente e com isso né, a gente vai, vai desaguar toda essa problemática na nossa saúde pública, que vai lá para a UPA, onde a Paula lá fica desesperada com tantas demandas, mais de 300 atendimentos diários, né, Paula? Então, veja só a consequência de uma situação, né? Questão de saúde, questão de segurança, tudo isso traz, assim, tantos transtornos aqui para o nosso município que, seu Enival, nós temos que fazer, sim, uma força-tarefa, entendeu, de preferência, se a comunidade pudesse se mobilizar para a gente, através de um abaixo assinado, eu acredito que ficaria muito, a gente teria muito mais força para estar fazendo essa reivindicação. Que, às vezes, você vai chegar lá, falar com o representante, o que que acontece? Ah, vamos ver e tal. Mas se tem aí uma assinatura, né, uma baixa de umas mil assinaturas, duas mil assinatura, com certeza o peso é maior e com certeza nós fazendo isso, eu acredito que pelo trabalho da estudo de Mobilidade Urbana vai se resolver muita questão do trânsito do nosso município, mas eu vejo a maior dificuldade de vocês dessa região com essa travessia é questão... Dessa grande demanda e traz todas essas consequências para o nosso trânsito aqui do nosso município. Em relação a, a gente via, recebia muitas reivindicações para questão de praças, áreas de lazer, questão de iluminação. É, entendemos que foi resolvido muito, claro que não está 100%, mas se resolveu muito aqui nessa região principalmente ali é o Guinoato, ali o São José, Há uns anos atrás vocês lembram a questão de segurança ali era muito complicada, era muito perigoso aquela região e hoje nós podemos ver ali que é, através de, dessas, dessas melhorias existentes no bairro, temos também que enaltecer a presença da polícia militar aqui na região também inibe muito mas assim graças a deus hoje nós podemos contemplar que essa região que outrora vereador luiz costa o senhor que foi morador dessa região sabe o quanto era perigoso você trafegar ali ali no genuato ali em são josé naquelas naquelas naquela região era muito perigoso hoje não hoje a família está ali tem as praças eles vão final de tarde vai fazer sua caminhada vai fazer seu exercício e com certeza é, todos esses trabalhos que em nome, com certeza, senhor Anivaldo, várias prioridades, nós sabemos que foram atendidas, outras não, mas não vamos desistir, vamos continuar perseverando que vamos estar resolvendo aí todos esses problemas na medida do possível. Quero aqui agradecer a todos, obrigado pela presença, não vamos desistir, Quero pontuar também, não posso fazer, deixar de fazer menção de todos os servidores da Câmara que estão aqui trabalhando com muita dedicação, com muito carinho, para que é, se torne possível a realização desse grande evento que é a Sessão Itinerante. Muito obrigada a todos e Deus abençoe. A vereadora Edna Manique, ausente. vereador Elton Baraldi. Também está ausente, é, vereadora Ivanir Maria Gnoato Viana. Boa noite a todos. Em nome do dispositivo, em nome da Carne, da Sumilda, que é diretora dessa escola, cumprimento todos os presentes e dizer em seu nome, Sumilda, parabéns pelo dia de hoje e leve a mensagem a todos os professores. E agradecer também a presença do, da Paula, coordenadora do UPA, do nosso tenente aqui, do Elias, do senhor Enivaldo. Parabéns a vocês que saíram de casa para estar aqui hoje. E, diz, e o Elias também e suas atletas. Parabéns. E agradecer o prefeito... E o Aldo Eu tive um pedido da população aqui Que se reformasse o SF8 Porque nunca tinha sido reformado E ele de imediato me atendeu e fez a reforma Então parabéns prefeito, parabéns Aldo Até tinha a sala de espera que não era para ser fechada Estive ali visitando a obra e os profissionais ali do SF me cobraram, mas como vai ficar aberto isso aí? Vai fazer uma reforma e não vai fechar quando chove? Aí ligamos para o prefeito, não, ele falou, pode fechar. Hoje as pessoas vão aí esperar para fazer sua consulta, tratar seus dentes, ficam bem acomodados. E mantém limpo também, né? Então, parabéns prefeito, parabéns Aldo por ter atendido. E também, é, Sonilda, te agradecer que hoje é dia do professor, é o dia do teu descanso, você saiu de casa e está aqui. Obrigada, tá? E dizer a é, toda a população que nós estamos sempre pronto a atendê-la na Câmara. A gente anda muito nos bairros, Vendo as dificuldades do bairro E cobre a gente lá Que nós estamos prontos E dizer ao seu Enivaldo Conte com nós lá Que todos nós Somos companheiros, tá? E obrigado e, Ah, quero agradecer também Todos os funcionários da Câmara também Que estão aqui nos ajudando Obrigada a todos vocês Uma boa noite a todos E fiquem com Deus Vereador Juarez Faria Barbosa. Boa noite a todos, quero cumprimentar a mesa aqui em nome da Sonilda, diretora da escola. E também gostaria de estar cumprimentando aqui o Tenente Marcel, obrigado pela presença. Também a Carla, obrigado pela presença, secretária ali da, da UPA. E o Elias com todas as suas meninas que estão sempre nos assistindo. Também a todos os servidores que estão aqui hoje que fizeram esse belíssimo trabalho. Bem, eu é, hoje, sou o Nivaldo, eu estive conversando com o, com o secretário é, hoje à tarde, né? hoje de manhã, depois fui lá hoje à tarde também, estive conversando com o secretário Henrique, vereador Emanuel. E ele me passou o seguinte a respeito das travessias, que pelo momento o que o Denite é, é, autorizou fazer foi ali mais uma aba daquela que em frente o posto é, Barril, né, Que hoje existe uma que sai para a BR, né? Então ali vai ter outra que entra ali para a Rua do Comércio, né? E também vai ter ali uma um viaduto ali é, na, que sai, que vai dar saída para a Rua Piracicaba, um viaduto para carro pequeno apenas, feita de concreto, né? E, e depois também, é, viaduto, ó, ali na, nessa rotatória é, ali grande que nós esperávamos, né? Pelo momento ela não ela não vai ser feita porque o Denit ainda não autorizou né e também é, é a gente espera nós também como o senhor que depois mais para frente que nada é definitivo né a gente possa estar beneficiando também mais lá para baixo de uma saída ali que realmente é o ansejo de toda a população nossa aqui que moramos no bairro né e, também outra coisa que que o povo cobra muito a gente aqui no na, do nosso bairro aqui desse lado é a questão do esgoto né? e eu queria dizer que esse esgoto ele é de responsabilidade das águas de primavera e estivemos vendo isso daí sempre né e que eles vão ter que, que ver vai ter também até uma agência aí que fiscalizadora um amanhã não tanto longe, que eles vão ter que também terminar aí é, essa parte que falta é, desse esgoto na cidade. Né? É, também, é, eu gostaria de dizer que a nossa escola técnica ali também está indo meio ao passo da vaca, como gosta de falar a esposa, esposa, né? porque está indo bem devagarinho, mas tem gente trabalhando lá. É um anseio de todos nós que aquela escola fica é, é pronta para que nós possamos estar aqui é, qualificando os nossos trabalhadores, né? Então é uma escola é, de grande porte que também está aqui no nosso bairro, né? e, e também a praça ali é, de frente à a escola, a igreja São Francisco, que inclusive foi uma uma indicação do vereador Manuel Mazuti, né? Está sendo também ali construída. Né, vai mudar bastante ali para nós. Né. E, vamos ver aqui, estou aqui olhando o papelzinho do Faustão aqui, porque senão a gente acaba se perdendo aqui. Né. E, e, também era, me está faltando aqui um pouquinho daquilo que eu tinha escrito, né, que era ali através, é, a respeito ali da da travessia, né? Era a entrada próxima do Porto barril, o viaduto, né? Ah, sim, é, também vai ser é, criada, vai ser feita uma uma rotatória ali é, em frente, em frente não, bem ali onde tem o viaduto aquele já existente que dá para que sai na Campo Grande, né? Vai ser feita uma rotatória ali que não vai ser preciso você estar tá saindo e vir lá embaixo na Avenida é, Castelândia e voltar. Né? Então é isso, é, a gente espera aí que isso aqui pode ser um começo dessas mudanças, né? como eu já falei, nada área é definitivo e que amanhã nós podemos ter aí essas melhorias que nós todos precisamos. Eu gostaria de agradecer ainda mais uma vez a presença de todos, como os outros também já falaram, nós vamos é, continuar fazendo em outros bairros, e o povo é assim mesmo, devagarinho a gente vai conscientizando as pessoas e as coisas vão melhorando, né. Então, muito obrigado aí pela presença de todos, até a próxima. Vereador Luiz Pereira Costa. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa noite, é uma satisfação estar aqui, cumprimento o professor Elias e as meninas do futebol. A Linda Mar que estava aqui presente também né? A Sonilda Em teu nome, cumprimentar aí todos os professores Deus te abençoe tá? Você e todos Hoje é dia do professor vocês Muito mais do que uma profissão Muito mais é, é dom Tem que ter um dom, tem que ser especial de Deus para ensinar Parabéns Sonilda E também parabéns por essa creche que está linda né? Já tivemos alguns problemas Aqui de, de estruturas Mas eu vejo que está bem que está que tá melhor, isso é muito, acabaram o alagamento, isso é muito bom, já vi a Sanilda aqui rapando a água algumas vezes, né, que tudo alagado e hoje está aqui, isso é bom, aos poucos as coisas vão acontecendo, né, e a comunidade vai ficando é, feliz com as melhorias que tem que chegar até aqui. Eu gostei muito da fala do Enivaldo, é, lembrando de algumas coisas aí, da, da, de muito tempo, tem o Edson aqui também, que é do São José, né, bairro ao qual cresci, lembro, de Ainda criança o, o saudoso prefeito Viu seu marquete, naquela época fazia A promessa de que iria fazer A travessia ali do São José para o outro lado Então desde essa época aí Desde, lembra aí, com uns 11 anos, já ouvia dizer Que iríamos ter, né, essa passagem Lá para a BR 070 Essa passagem que não aconteceu Que nos dera ter essa Passagem também, como foi feita Ali no final da avenida São João Ali para o bairro Belvedere no né, loteamento do Riva, ali foi feito, ficou muito bom. Lógico, ali tem iniciativa privada, mas lá conseguiram todas as licenças. Eu me lembro do, do ex-prefeito Érico, também falar e tentar fazer ali, inclusive lá no final, quando o senhor falou do São José, ali para o IEF. E na época enfrentou algumas barreiras com a SEMA para poder a liberação. Mas conseguiram a liberação para fazer ali, na onde tem uma captação de água, uma fonte. Então vamos voltar com esse, todo esse empenho, de repente, né, e conseguimos é, conforme o senhor disse, o irmão do senhor é um parlamentar, é meu amigo, muito atuante no nosso estado, tem serviço prestado em Primavera do Leste, podemos sim, tentar buscar este recurso para que possa ter esse acesso ali da BR-070, ligando todos esses bairros, né, até ali a, a BR-070 e o outro lado. Quero agradecer a presença do, do tenente da Polícia Militar, eu acho muito importante a parceria entre Polícia Militar, a Polícia Militar é muito forte, em outros estados, como eu já tive, por exemplo, no Paraná, está sempre presente na sessão, está sempre presente ali também no Goiás, é muito forte a parceria entre Polícia Militar e Câmara de Vereadores Legislativos, acho isso muito importante, obrigado pela presença do senhor aqui, levo o nosso abraço ao, ao teu comando. A Paula da UPA, obrigado, Paula, por estar aqui presente, né? temos muitas demandas na saúde, a Paula está sempre pronta a ouvir a nos dar uma resposta, a buscar uma solução, parabéns pelo seu trabalho à frente daquela é, unidade. Aqui no bairro Castelândia, temos muitas indicações, esperamos muitas coisas para que possa melhorar ainda mais, como a iluminação, que precisa ser trocada também, eu sei que deve estar num cronograma aí, para que seja feito logo, mas é um bairro, um dos bairros é, mais antigos de Vila do Leste, e que às vezes é, falta alguma infraestrutura como... É, como são a, a, a, as lâmpadas, né, a iluminação pública, hoje eu recebi reclamação aqui do PSF, que está fechada, as pessoas têm que ficar para o lado de fora aguardando, isso às vezes no sol e também na chuva, então eu vou estar tá passando essa reclamação à Secretaria de Saúde, algo simples que pode resolver, mas que vai melhorar a vida aqui dessa comunidade. É, temos visto muitas coisas boas acontecendo, tanto no Legislativo, quanto também no executivo, quantos projetos nossos aprovados e coisas aos poucos estão acontecendo. O que, me, o que eu lamento, eu lamento é a, a falta da participação popular. Eu lamento é, a, a, a, a falta das pessoas, por exemplo, que muito questionam, não a política, não aqui o, os vereadores, mas é quem muitas vezes gostaria de estar aqui no nosso lugar. Os pré-candidatos que tanto reclamam na rede social, eu não vejo essa participação, Enivaldo, dessas mesmas pessoas em audiências públicas, em planos diretor, onde que pode ser decidido o futuro da comunidade. Então essas pessoas deviam, devem ter o um mínimo de bom senso, saber a quem reclamar, como reclamar e o momento certo de reclamar. E esse aqui é um dos momentos. Tudo que aqui foi falado, nós esperamos unir nossas forças e trazer uma resposta de volta à sociedade. Nós estamos aqui com as mangas regaçadas dizendo que estamos prontos a trabalhar por essa comunidade, por este bairro, por essa cidade. Nós queremos o melhor. A política desse país está passando por uma transformação. E nós estamos aqui prontos. Uma das frases que a gente mais ouve, em época de eleição, o político está aqui no bairro, em época de eleição, só que quando o político às vezes está aqui, como estamos aqui presentes hoje, a comunidade nem sempre está aqui também para vir ao encontro. Nós somos muito é, críticos e fortes desde atrás de um celular para poder fazer críticas sem saber a quem. E deixamos de cumprir o nosso verdadeiro papel, enquanto não entendermos que política é importante para traçar, para decidir o rumo de uma cidade, o rumo de um estado, de um país, nós não vamos ter um país melhor. É, lutando todos os dias, combatendo as grandes e pequenas corrupções É que nós vamos conseguir vencer Eu fico feliz, como disse o pastor Nildo, no começo da minha fala eu já, eu já estive aqui nessa creche, vendo tudo alagado E agora já volta aqui, vereador, em tempo de chuva E ela está falando que já não alaga mais Ou seja, as coisas estão melhorando aos poucos E esse é o nosso desejo Comunidade de Primavera do Leste, comunidade dos bairros Venha se fazer presente Venha, venha participar das nossas sessões seja na Câmara de Vereadores, seja aqui quando, quando estamos presentes nos bairros, mas é importante vocês participarem, principalmente quem tem aí vontade de ser, que às vezes muitos têm, mas não sabem nem para qual é a função de um vereador. Nós estamos aqui presentes, pronto a ouvir vocês e buscar melhorias. Obrigado, obrigado a todos vocês que estão presentes aqui. E espero que na próxima sessão itinerante possamos ter um público ainda maior e que possamos conseguir Conseguir trazer de volta o desejo da comunidade, que são melhorias para todos. Boa noite. Próximo vereador inscrito é, para fazer uso da palavra, vereador Manuel Mazuti Neto. Eu vou pedir licença, porque a caixa está me atrapalhando aqui. É vou falar aqui porque a caixa está me atrapalhando. Senhoras e senhores, Novamente, boa noite. Eu peço desculpa por ter trocado de lugar, é porque o som acaba que nos atrapalha um pouco na hora de falar. Quero aqui cumprimentar agora, na condição de vereador, a nossa presidente, Carmen bete Um prazer, vereadora, Vela, conduzindo os nossos trabalhos. É um prazer vendo uma mulher conduzir os trabalhos da Câmara Municipal de Pimavera do Leste de forma tão brilhante quanto a senhora conduz. Quero também cumprimentar as meninas e os meninos que estão nos ajudando aqui na organização, todos os funcionários da casa, gente empenhada, gente que realmente faz por merecer o cargo que exerce. Em especial da nossa casa, eu quero cumprimentar aqui nossa amiga Cleonice Treaca, que é moradora antiga, hoje não reside mais aqui, mas de família tradicional do bairro, família Treaca. Nosso muito obrigado por tudo que a sua família já fez pelo bairro, em especial o seu irmão Chico, que tanto trabalha aqui pela comunidade da Igreja São Francisco. Quero agradecer a presença do segundo-tenente Marcel, da PM, seja muito bem-vindo, corporação com muito honra a todos os habitantes do Estado de Mato Grosso, com serviços relevantes prestados a toda a comunidade. Quero também agradecer não só a presença, como também por ter nos abrido as portas aqui, no dia, inclusive, que é seu feriado, diretora Sonilda, nosso muito obrigado, e dizer que a sua luta, quanto aos austrianos, ela é muito justa, e pode ter certeza que a Câmara Municipal não virará as costas para a categoria. Também vou repetir o, o cumprimento ao meu colega de, fac, de faculdade de contábeis que com muito orgulho, frequentamos a mesma sala, Nivalco nosso muito obrigado pela presença também quero agradecer o professor Elias e as suas meninas vou tomar liberdade de cumprimentar a todas na pessoa da Daphne que diz que é uma craque do time então nosso muito obrigado pela presença rapidamente quero dizer que uma das primeiras indicações que fizemos aqui para esse bairro porque sou morador do bairro é a recuperação, a revitalização, a reforma da Praça Leonardo Werner. Entendimos naquele momento que a praça estava deteriorada e que poderia contribuir muito mais para a comunidade se fosse revitalizada e quero agradecer ao prefeito por ter atendido o pleito deste humilde vereador e não falei somente na condição do Manuel, vereador. Temos aqui também a Juarez, que é vereador, também reside aqui na, na, na, na região, o Luiz Costa também reside na região, e todos foram unânimos em apoiar a nossa indicação, dizer da necessidade que temos realmente de ter uma praça à altura de todos os moradores da cidade. Uma vez, porque já falamos, estamos infelizmente separados do centro da cidade por esse monte de terra colocado aí na BR-70. Quanto à BR-70, estivemos, falei anteriormente, mas quero é, repetir, estivemos há poucos dias atrás, eu, o vereador Carlinhos, Milen, né? é, alguns outros vereadores que, em olho, é, estivemos na sede DENIT em Cuiabá, muito embora o DENIT tenha feito alguns compromissos de nos ajudar e tem nos ajudado, como, por exemplo, com essa, muito embora demorando a travessia, Nival, com essa rotatória que foi construída, é, eu acho que o DENIT precisa, sim, investir mais, nós precisamos, de repente, continuar essa duplicação, fazer uma outra rotatória, nada de viadutos, obras mirabolantes, grandes custos, eu acho que com o preço que foi gasto aqui nesse viaduto, a gente faz mais uma ou duas rotatórias, terminamos a duplicação até, de repente, o Distrito Industrial José de Alencar, temos uma obra muito mais barata, mais prática, mais eficiente para a população e é isso que nós estamos buscando. Quero falar também que estamos muito preocupados, brigamos também desde o início, essa situação aqui do Mota, que também pertence a essa microrregião, toda chuva pesada, é inundação, é gente que não pode transitar, é empresário tomando prejuízo e é necessário sim que o DENIT olhe com, um, um, com olhos diferentes ao nosso bairro, porque aqui moram muitas pessoas e estão passando por dificuldades na travessia da BR-70. Vou fazer aqui, vereadora Carmen, um, um, um paralelo, a senhora falou da questão dos acidentes, mas especificamente com essa obra da, da rotatória que foi inaugurada na BR-70 e da duplicação que impediu o trânsito da avenida é, Belo Horizonte para o Castelândia e vice-versa de lá para cá zerou, desde que, Nival desde que foi inaugurada essa nova rotatória zerou os acidentes nessa, nessa situação então é, o número ele, ele, de acidentes se é que aumentaram na cidade, é informação do, do, do, do SAMU, mas nessa, nessa obra especificamente, a obra ficou muito boa para quem atravessa. Eu sou testemunho, que uso diariamente essa travessia, melhorou, diminuiu os acidentes e tenho dito durante toda a minha vida pública, se uma obra dessa, em 100 anos, em 100 anos, viesse para salvar uma vida, tenente, ela já teria se pago. Porque se nós salvarmos uma vida com uma obra, não importa se em assim, 10, 20, 30 ou 100 anos, a obra já se pagou. É por isso que se faz obras públicas, é também para salvar a vida das pessoas. Quero dizer que temos lutado junto com a Águas de também, vereador Jarez, vereador Luiz, para que seja instalado, e se já está instalado, me perdoe se estiver desatualizado, a gente acha que é necessário instalar pelo menos, no mínimo, dois hidrantes, Aqui na rua Silvina Escopel. Porque, na época da seca, vimos esse ano seca, é, é, incêndios monstruosos aí que, que, que tiveram perto da nossa cidade, é, é, vereador. E se nós tivermos dois hidrantes aqui, a gente pode, em uma hora de emergência, conter um incêndio de alguma coisa que possa subir por essa serra aqui que está do lado do município. E o hidrante serve justamente para acelerar o recarregamento dos caminhões de bombeiro e com isso combater o incêndio de forma mais eficaz e poder não comprometer toda essa encosta. E aproveito aqui, eu não sei se está presente, para salientar e registrar essas pessoas que moram aqui no bairro Castelândia e transformaram a avenida Inácio Castelli e a rua Silvino Copel em dois lugares fantásticos, coisas simples, mas belas e que fazem com que a gente, ao passar por ali, se sinta, de fato, um cidadão mais realizado. Rapidamente, quero dizer também que esse bairro clama e pede a todos os gestores, seja Leonardo, o próximo prefeito ou o prefeito, sei lá daqui a quanto tempo, que não tire a estação rodoviária do nosso bairro. A estação rodoviária, nós já perdemos tanta coisa, vamos perder por o fórum daqui a uns dias, que vai mudar lá para o Jardim das Américas, e eu gostaria de conclamar aos meus colegas vereadores, que se esse assunto chegar na casa, que a gente possa enfrentá-lo de forma transparente, de forma bem, bem calma, bem light, mas não deixarmos sair a estação rodoviária aqui da nossa região. Porque devagarinho estão migrando todas as, a, a, a, as grandes vamos dizer, obras que nós tínhamos aqui, para o outro lado da cidade e a estação rodoviária nós clamamos e pedimos por favor nos ajudem a que não saia do nosso bairro também quero dizer e tenho visto às vezes as pessoas dizer que não querem porque isso é ruim mas é necessário nós instalarmos um ecoponto aqui quando se fala em ecoponto não se fala em lixão nós precisamos enfrentar essa realidade quem quer fazer hoje a reciclagem do seu lixo, e nós fazemos na nossa residência, eu tenho que colocar no meu carro, eu estou levando lá no bairro Bela Vista. Eu tenho certeza que um ecoponto bem organizado, e acho que nós temos condições de gestão, de fazer algo bem organizado, ele não prejudica em nada a população circunvizinha. Porque ele não vem para trazer sujeira, mau cheiro, ele vem para ajudar a gente a selecionar, o lixo da nossa residência que é uma riqueza que está sendo jogada fora e que muitos cidadãos poderiam se aproveitar disso e ter uma melhoria na qualidade de vida. É necessário que o poder público e em especial o Leonardo na condição do prefeito invista, já começou o investimento nesse setor, mas invista muito mais na reciclagem, porque a reciclagem além de não deixar lixos jogados, de repente, por pessoas que não têm condição de levar até lá no, no, no outro bairro, a gente pode providenciar que a riqueza possa ser mais bem distribuída. Então, nós precisamos enfrentar a situação do ecoponto, já estou terminando a situação do ecoponto, e dizer à população, nós não vamos trazer um lixão, nós vamos trazer uma condição de melhora de vida para quem for utilizar aquilo que ali for depositado através de descarte. Então, é o que eu tinha para dizer por hoje, infelizmente, realmente a participação foi pequena. Nós temos que enfrentar isso como um aviso a nós que estamos na, na, na, na legislatura, para nós sabermos que, infelizmente, existe algo de errado. E quero salientar as palavras do Luiz Costa, infelizmente, às vezes, o ano que vem, a pessoa vai dizer, o vereador não veio ao bairro mas muitas são as visitas, muitas são as vindas desse bairro, está aqui a prova da nossa sessão itinerante. E dizer a vocês, a todos que vieram, que tiverem a oportunidade de ficar sabendo que tem uma sessão itinerante em outro bairro, que nos ajude, convidando um amigo, um parente que mora no bairro onde vai ser realizada a sessão, para que a gente possa encher a casa e, de fato, poder receber todas as demandas que são necessárias para aquela Comunidade. Meu muito obrigado a todos, meu boa noite, meu muito obrigado pela companhia da Carol, nossa assessora que mesmo não estando no dia necessário está aqui e também a minha companheira de sempre, Sibeli, que sempre me prestigia e sempre está junto, meu muito obrigado. Boa noite a todos, Deus nos abençoe sempre. próximo vereador escrito fazer uso da palavra Neri Domingos Souza está ausente Paulo Márcio Castro e Silva nosso presidente já foi explicado aqui também está ausente a agenda fora né vereador Paulo Roberto Donim também ausente vereador Valmesley Alves dos Santos Boa noite a todos cumprimento também o dispositivo de honra em nome da diretora Sunilda, obrigado por ceder o espaço para a realização desse evento. Também cumprimento os demais colegas, cumprimento o público presente aqui, equipe do Olímpia obrigado pela presença, vocês sempre têm nos prestigiado, as demais lideranças, em nome do Edis, todos se sinto cumprimentados. Bom, a sessão itinerante é basicamente isso, né? Para quem ainda não foi e não participou, é, a Câmara Municipal sai do seu conforto, né, da do seu espaço próprio, onde são realizadas as reuniões, as sessões ordinárias, extraordinárias, comissões, e vai até o bairro. Já estamos na oitava edição. Né, então, para quem diz que vereadores, é o político, só passa de quatro em quatro anos, é, nós estamos provando que não é verdade. Né. Aquele tempo o rei passava de 10 em 10, só prometia né, que essa analogia sirva para nós de exemplo e que possamos fazer o diferente. A Câmara Municipal é, tem o prazer de ter realizado realizada várias ações esse ano, né, a, a sessão itinerante é uma delas, que foi tirada do papel, tinha-se o projeto, foi tirado do papel. Nessa legislatura a gente conseguiu colocar em prática, que é levar essa sessão até os bairros. Tem também a Sala da Mulher, que também existia no papel, não tinha ações efetivas de fato e nessa legislatura já tem feito também várias ações. Sem contar a Câmara Sustentável, que também foi um projeto criado nessa legislatura. Enfim, os, os legisladores todos estão empenhados. Né? Uns de uma maneira, outros de outra, né, alguém gosta de é, falar mais, às vezes gravar mais vídeos, outros preferem estudar mais, outros preferem participar mais das reuniões, mas todos estão empenhados. Primavera tem crescido bastante, é, tem se desenvolvido bem nesse curto período de administração do então prefeito Léo, que se completa dois anos, a cidade perdeu um ano com aquele transtorno de prefeito entra, prefeito sai e um ano na administração pública, para quem conhece sabe que é uma perda muito significativa, porque é um processo licitatório, é um projeto para ter andamento, demora de um ano, um ano e meio para se concretizar e se perdendo um ano, isso soma lá na frente. Eu tenho um carinho muito grande por essa região, região do bairro Castelândia, tive o privilégio de trabalhar parte da minha vida no terminal rodoviário né, começamos a trabalhar ali no ano de 95 no ano de 97 eu mudei aqui para o pioneiro nós morávamos no Primavera 2 trabalhava na rodoviária e no ano de 97 eu mudei para o pioneiro então eu tenho uma alegria muito grande por essa região eu tenho um carinho especial e, e, e sou solidário à questão desses transtornos aqui mas a cidade ela cresceu e ela cresceu num ritmo é, diferenciado de outros municípios. A cidade de primavera é uma cidade que cresce muito, então a demanda aumenta demais e hoje nós temos muito veículo na cidade e, em contrapartida disso é que está sendo desenvolvido o plano de mobilidade, é justamente para tentar organizar de uma forma é, mais profissional o trânsito da nossa cidade isso tem um preço, tem um preço, é, às vezes é, desagrada um, né, agrada outro, porque o trânsito ela tem normas e tem regras, então nem sempre se abre uma rua, nem sempre se abre um canteiro onde às vezes a pessoa quer, nem sempre coloca um quebra-mola onde a pessoa queira, mas sim, tem que ser feito um estudo. Então, a gente já tem presenciado ações pontuais e já de forma concreta do plano de mobilidade foram feitas diversas reuniões setoriais, com diversas entidades, foi feita audiência pública e já começa a se ver o trabalho concreto já dessas empresas que estão aí prestando esse serviço. Então, é isso, a cidade que cresce é, tem a sua vantagem, mas também tem as suas desvantagens e tudo tem um preço. Então, resta a nós tentar consertar algo de errado, né? que ficou no passado, que foi feito na melhor da intenção, porque eu acredito que nenhum gestor faz é, uma obra pública pensando que vai piorar. Às vezes, é o planejamento que deu errado, a cidade cresceu além da conta. Então, estamos aqui, como já foi dito por todos, estamos juntos, empenhados, é, fazendo esforço para que Primavera possa crescer de forma mais é, projetada, mais é, é, é, igual era no passado, planejada, e para isso a gente tem que pensar o longo prazo, daqui 20 anos, daqui 30 anos, não adianta eu pensar o trânsito de primavera para hoje, né? eu tenho que pensar para daqui 30 anos, porque querendo ou não, primavera do leste é uma cidade que vai crescer e vai crescer muito, e nós como os moradores antigos, temos que estar preparados né, para suportar esse desenvolvimento. Então seria essas minhas palavras, fico feliz pelas pessoas que estão aqui, eu sempre digo e valorizo os que estão, né? por isso que eu sou às vezes um pouco sistemático, questão do horário, eu gosto de começar no horário para valorizar os que chegou, porque os que não vieram não tem porque a gente esperar por eles, não vieram, vamos valorizar quem está aqui, então parabéns a vocês que vieram, a todos, a todos os servidores, que sempre estão envolvidos nessas ações. É, parabéns à mesa diretora, aos colegas vereadores e estamos juntos nessa luta. Como foi dito, é, a política hoje ela, ela não é bem vista. Infelizmente é isso, é a realidade, a política não é bem vista, mas o que nós vamos fazer? Não vive sem política. Qual regime é o melhor? Eu acho que o democrático ainda é o melhor então a gente estamos aqui, estamos pagando um preço alto, as pessoas nos chamam de corrupto todo dia, dizem que nós é, roubamos os cofres públicos, mas as ações estão aqui. Mais de 4 milhões de economia devolvida aos cofres de Primavera do Leste no primeiro bienio, no ano de 2017 e no ano de 2018. Vocês podem observar que tem aí várias ações Ambulância, é, moto para PM, é, ajuda no, no, na, na entrega de, de postos de saúde, sem contar nas instituições que foram beneficiadas, a PAI, mãe Cidinha, entre outras. E é assim, não existe mágica. Se alguém vem aqui falar que ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ele está enganando. Eu como cidadão, eu cansei de ser enganado, de ouvir falsas promessas, eu não caio mais em falsas promessas. Então, hoje eu estou dando aqui é, a minha cara a tapa, coloquei meu nome à disposição, estou fazendo o melhor que eu posso, é, eu vou usar uma frase que o nosso presidente usa, Bolsonaro, pode me chamar do que for, mas não de corrupto, esse peso eu não carrego, eu tenho as minhas mãos limpas e eu também confio nos colegas que estão legislando com a gente. Eu sempre digo que eu sou feliz em poder participar de uma legislatura onde todos, todos pensam no bem coletivo. Então seria essa minhas palavras. Obrigado a todos que vieram. Espero que na próxima sessão tenha, vocês estejam novamente e que Primavera ganhe com isso. Muito obrigado. Vereador Elisbarque Rosa Campos, também está ausente. E não havendo mais vereador inscrito, fazer uso da palavra. Devolvo a palavra ao nosso presidente, Carmen Bete Borges. Obrigado, vereador Luiz Costa, por nos auxiliar. Eu quero abrir um parênteses aqui antes de finalizar essa sessão. É, porque uma das reivindicações que foi apresentada pelo senhor Emivaldo foi contemplada dentro dessas 27 indicações que foram lidas no começo. Então, eu quero ler aqui para deixar registrado que essa indicação nós já fizemos e cabe a nós agora cobrar, né, ver a possibilidade, quando, se é possível, quando que é possível e a gente apresentar uma resposta para o senhor. Que é a abertura de uma rua que dá acesso do bairro São José para os bairros Parque Eldorado e Distrito Industrial José de Alencar, conservando as nascentes e matas ciliar daquela região. Então, tá bem especificada essa indicação, já foi apresentada para o prefeito, é, vou procurar saber qual foi o vereador, o autor dessa indicação, e estaremos passando a resposta para o senhor, tá? e o senhor representando aí todo o bairro do Cristo Rei. Sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa sessão itinerante, agradecendo a presença de todos e que todos tenham uma boa noite. Meu muito obrigado. Grande abraço a todos.